E aí rapaziada, suave? Aqui eu sou o Artitia, trazendo mais um videozinho pro canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra tá saindo... recebendo os novos vídeos que vai sair aqui no canal, porque eu vou mudar aqui o conteúdo do canal, a gente vai ó... Uau, meu parça, então se inscreve aí, já deixa aquele likezinho Se você não conhece este jogo, mano, eu te indico você conhecer Que você vai gostar do jogo, tem muita menina, tem muito menino Tem muita gente pra você interagir, demorou, meu parça? E tem gente BR, tem gringo, tem tudo aqui E até agora eles aumentaram, antigamente ia só até o nível 60 Hoje a gente tá indo até o nível 90, né, galera? E tem mais de, quer ver, umas 30 mil pessoas jogando atualmente, né, mano? Que eu fui ver aí e galera, eu fui pesquisar esse jogo, mano, saiu novas classes aqui, muito top, mano, com a AC. Eu tenho, basicamente, porque eu jogo muito tempo isso aqui, há uns 4, 5 anos. Eu tenho 3 mil, quase 4 milhões aqui de gold, né? E tenho mil AC, mil, 1.081 AC, né, galera? Basicamente, essa aqui é minha conta, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou entrar aqui no Sharpade dela, né? Vou mostrar aqui pra vocês tudo certinho. Isso aqui é minha conta, né, galera? Tem essas conquistas aqui, né, mano? Que eu fiz faz muito tempo, né, mano? Quando eu jogava com meus amigos, daí eu fazia essas conquistas. Daí a gente brincava aqui pra caralho, né? Mas olha lá pra vocês verem. A página deles tem um milhão de curtidas, mano. Aqui é muito top mesmo, galera. Mas entrando aonde que eu queria é, começar o vídeo, era falando sobre o QVAs Classics que é free, né, mano? Essas crassas aqui com a C, galera Se você tiver a C aqui, a C é bem fácil de conseguir, mano Tem até como bugar pelo celular Antigamente tinha como, não sei se hoje tem como ainda Mas basicamente o que você vai fazer aqui, galera? Aqui, ó, tá tendo essa... É, crassa aqui, mano ó, Que é essa roupa, né, pode-se dizer Vou falar armadura pra ficar mais bonitinho, né, mano? Ela tá aqui, ó, galera, ó Tá vendo essa crassa aqui, mano, É uma crassa bem, TV Ela tá free pra todo mundo, mano Todo mundo mesmo, galera Pode chegar aqui, ó, só dá bu e você já pega ela, beleza, meu parceiro? Você já pega e já usa É uma classe que quer ver, todo mundo tá pegando Ela tá free e geral tá aproveitando Daí o que, que eu falei? Já que tem muita gente que também joga QW que acompanha meu canal Decidi trazer pra vocês, pra mostrar aí pra vocês, né, meu parceiro? E, mano, tá tendo muita coisa aqui Tá tendo isso aqui também, né, galera? Que é com... Ó, tá free também, mano, ó É com a c mas tá free, né? Tá tudo free, eu não sei se essa arminha aqui tá free, tá free também Tem algumas outras classes aqui que você vai ter de que ver A Alpa Omega eu comprei da última vez, então eu tava com 2.000 AC aqui Daí já podia comprar a Alpha eu não sei mano O nome tá muito esquisito, mas tá aparecendo aí né Não vou tentar ficar vendo uma coisa que não vou dar conta Mas enfim... Galera, olha essas crasses, mano. É classe que vê que você vai custar pegar, cara. Daí, quer ver? Olha pra vocês verem. Tá muita coisa top, mano, que tá tendo aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês também um lugar que dá pra vocês, quer ver? Pegar, ó lá, Evoluída Xamã. 2000 AC. Nossa, tá cara, evoluído Xamã. Eu tenho muitas classes aqui também, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha mochila. Pera aí, só deixa eu dar uma coçadinha no braço, parceiro. Porque tá coçando, mano. Mas enfim. Ó, vamos aqui nas crassas, ó, pra vocês verem, tem a Alpa Omega que eu consegui, né, que eu falei pra vocês que eu paguei mil AC Tem que ver, a Evolvider evoluir Evolvider deixar é só você fazer que ver, é, tem esses negócios aqui, ó, de... É, Ripotation, que é tipo assim, aonde que você vai lá, começa que ver, fazer as quests de lado, aí você pega que ver Rank 10 e consegue pegar essas armas Tem Rank 10 em Sandeza, a, a Chrome Drive, é... Do World E tô rank 8 em Troll Tem que pegar armadura de Troll Quando eu pegar rank 10 Tá indo, né? eu também quero pegar lá de... Qualquer é? De oásis, mano Porque oásis é top, galera Tem uma roupinha lá de chinês É, de chinês, das 10 né? Tem uma roupinha lá oriental Muito foda, mano Eu tô afim de pegar também E eu peguei ela aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Ela tem esse poderzinho aqui, ó e vai liberando, né, mano? Ela parece com a ROG, se, se eu for comparar assim, ó. É bem parecido. Mas, ok. Eu também tenho esse petizinho aqui, Uma coisa bonita, pai. Daí, mas enfim, né, mano? E detalhe, né, galera? Se você quiser pegar isso aqui, mano, aproveita. Porque eu tô achando que isso aqui não vai durar muito tempo, não. É porque a maioria das coisas aqui vem tudo em inglês, né, galera? para traduzir, você tem que ser... Tem seis Picket Ingrid, my friends. Tô eu não sei o que eu falei agora, mas enfim. Vou mostrar pra vocês aqui um lugar bom para você upar. Se você for nível baixo e tá quer ver com a classe boa e tá tentando upar, vou mostrar aqui pra você. Basicamente você vai vir aqui no mapa, né, mano? Vai clicar aqui no mapinha e tudo mais, ou vai dar um MI, né? Se você for preguiçoso, mas enfim. Você vai vir aqui, ó. Onde que tá esse nome aqui, mal esquisito. Shines. Vai, sei lá. Eu, eu tentei, né? Mas, enfim. Você vai clicar aqui. Opa. Clica aqui. E vai vir nesse tal de ruins. off sei lá, alguma coisa aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Só clicar aqui. Tá, ó lá. Nível 30 a 45. Se você for nível 20, 25. tiver uma necromancia. necromancer é essa... É, é... é quer ver que recupera a vida, né, mano? Quando você mata o bicho, ó Tipo assim, eu vou dar só um exemplo aqui, beleza, galera? Mas aqui, mano Olha o nível desse bicho Nível 40, passa Vai conseguir passar a continha aqui de boa, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Olha lá, Daí um exemplo assim Ele tá arrancando muita vida sua Eu vou deixar ele arrancar uma vida minha aqui Só pra vocês verem Aí, beleza? Mas aqui eu... É, tinha de atacar os dois Vou atacar o outro aqui Só pra vocês terem noção mas essa classe que eu tô aqui, mano, eu peguei lá no The World. Essa classe aqui é, pra, na minha opinião, galera, é a melhor classe que tá tendo, mano. Por quê? Porque é tipo assim, ela além de querer te dar mana, olha lá pra você ver. O 4 aqui te dá mana, olha lá. Daí o 3 te dá vida, sobe a vida, entendeu? É tipo, ela recupera a vida, mano. Não é só ela que faz isso, né? Tem a Hog também. Tem muitas classes que também faz isso, né? Eu peguei um nível 90, vou colocar um print na. Na tela aí, galera, só pra vocês terem noção Do que que esse nível 90 Tá equipado, mano Nível 90 tá, tá absurdo, cara Tá pegando ver, tudo aí, ó você colocar a VIP aqui, mano, você pode ter certeza Vai ficar foda, parça na VIP é cara demais aqui, mano, por isso que Pra colocar a VIP, os gringos aqui investem Mas, enfim, né Mas basicamente tá assim, né, minha continha Não tá tão fraco e nem tão forte Né, mano Vamos colocar aqui, vamos colocar razoável, né, galera Daí aí, pra vocês verem, vocês vêm aqui, vocês vão poder, querer ficar o pano Vocês vão ficar aqui o dia inteiro, mano, ó, o pano que você pega uns níveis 60, 70 Porque eu não tenho paciência pra ficar o pano o dia inteiro aqui Aqui ainda não tem possibilidade de poder entrar Porque eu não fiz ainda alguma... eu não fiz as quests daqui pra poder entrar nesse salão Mas, enfim Eu decidi trazer esse vídeo aqui porque tá tendo muitas novidades aí, né, galera? E muita gente não tá sabendo, né, mano? É porque é mais pra gringo que tem essas novidades Daí os BR ficam mais desnorteados, pode se dizer E eu decidi trazer esse vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Eu posso trazer mais vídeos aí mostrando mais novidades pra vocês Tem muito mais novidade Mas eu não vou incluir tudo aqui nesse vídeo, né? Porque vai se tornar um vídeo longo e eu não quero isso Eu quero trazer uma novidade boa, que é uma classe free Que eu nunca vi isso no Adventure Quest Porque é muito difícil deles colocar alguma coisa... É, free aqui pra nós, né? Grátis Então, basicamente era isso, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e também me segue nas redes sociais O link do jogo tá aí na descrição Lembrando que eu não tô sendo pago para divulgar esse jogo Eu divulgo porque o jogo é muito bom Eu gosto muito E eu quero que vocês jogam também para a gente poder se encontrar aqui e se divertir, beleza? Fazer os videozinhos junto. Então tamo junto, um abraço do Sr. Tietê E falou!